Gente verde, queridinha, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Mas olha, se o assunto desse vídeo te chamou a atenção, se você está cansado de se sentir sozinho, tem dificuldade de encontrar um amigo, um ombro para você chorar, fica aqui que nesse vídeo você vai ter essa possibilidade, eu vou te mostrar como, com um amuleto que vai te ajudar a atrair pessoas verdadeiras e amigos verdadeiros em sete dias e repelir aquelas falsas. É só ficar comigo que a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Olha só, a gente tem, ao longo da nossa coluna vertebral, da base da coluna até o topo da cabeça, sete chakras principais. Chakra básico, depois tem o sexual, tem o plexo solar, cardíaco, laríngeo, chakra frontal e chakra coronário. Dentro desses sete, a gente tem um que está muito relacionado a relacionamentos, que é o segundo chakra, também chamado de chakra sexual ou chakra sacro. Sacro, se você tiver curiosidade, né, for curioso que nem eu, se você for pesquisar a origem da palavra sacro, você vai ver que ele significa muito, ele vem do significado de ser sagrado, é um chakra sagrado. Mas por que um chakra na região sexual ele é sagrado? Hum, será que é porque está relacionado com as gônadas? Será que está relacionado com os órgãos sexuais? Ah, porque os órgãos sexuais são sagrados? Sim, porque é de lá que gera a vida humana, né? Então você vê o útero de uma mulher, ele é sagrado, porque é dali que nasce um corpo físico, nem os bebês, é do, do útero, do chakra sexual, que a gente consegue né, uh, gerar a vida, tanto através do, do homem quanto pela mulher, né? a união dos dois gêneros, dos dois corpos, o masculino com o feminino, para gerar essa vida. Por isso que esse chakra é também chamado chakra sacro. Né? E daí ele está muito relacionado com os nossos relacionamentos. Quando a gente tem o segundo chakra equilibrado, uh, nos órgãos sexuais, nas gônadas, né, que são as glândulas endócrinas relacionadas aos órgãos sexuais, uh, são os ovários nas mulheres, nos corpos femininos, e os testículos nos corpos masculinos, uh, a gente tem uma produção equilibrada dos nossos hormônios, o testosterona uh, no corpo masculino e ocitocina, progesterona né, nos corpos femininos que tem ovários. E daí, quando né, o, o segundo chakra, chamado Swadstana, em sânscrito, que significa morada do prazer, está equilibrado, a gente tem relacionamentos equilibrados. O segundo chakra, entre outros aspectos humanos, está muito relacionado aos relacionamentos, às nossas sociedades, às nossas comunidades, como a gente lida com o outro, como a gente lida com nós mesmos. Por isso, questões como autoestima, viver em sociedade, prazeres da vida, né, já que está relacionado com os os órgãos sexuais que tem entre outras uh, atribuições no corpo físico, de gerar prazer, dependendo da região, né, do corpo que, que é tocado, que é estimulado, criatividade, o nosso emocional, o elemento do segundo chakra, né, nas mulheres, é a água. O segundo chakra está muito relacionado com as nossas emoções. Quando ele está em equilíbrio, ele vibra numa cor muito intensa e laranja. Cada chakra, tem ao longo da coluna, tem uma coloração específica e o segundo chakra tem coloração laranja. Laranja significa é, alegria, significa a gente ter um movimento em direção àquilo que a gente quer, significa criatividade, significa na região ali do segundo chakra um, saúde, harmonia, tem muito a ver com a harmonia, né? tanto é que uma planta pura do segundo é a laranjeira, né? tem muito a ver com a nossa, a nossa libertação emocional, a gente se relacionar com aquilo que a gente tem prazer, né? aquilo que gera prazer na vida, não apenas o prazer físico, mas o prazer que nos preenche de verdade. E daí, quando a gente está com o segundo chakra equilibrado, isso reverbera ao nosso redor, através de relacionamentos equilibrados também. Então, eu me dou bem com os meus pais, me dou bem com a minha avó, dou bem com meus colegas de trabalho, me dou bem com os meus amigos, eu sou aquela pessoa querida, sou aquela pessoa risonha, brincalhona, que chega, todo mundo quer dar um abraço, todo mundo quer ficar feliz, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar junto, ao passo que quando a gente está com o segundo chakra desequilibrado, ele vibra numa coloração mais opaca, mais acinzentada, e daí tudo aquilo que está relacionado com o segundo chakra descamba. Então os meus hormônios desandam, a minha saúde na região do corpo físico ali do segundo chakra, bem que na, na região uh, onde seria os ovários, né, nas mulheres, alguns dois, três dedos abaixo da linha do umbigo, até a base da coluna, aquela faixa ali do corpo é onde é, ela é regida, vamos dizer, pelo segundo chakra. Então, útero pode dar problema endometriose, ovário policístico é, nos homens, né, pode causar ejaculação precoce, disfunção erétil, pode causar, dependendo da situação, Uh, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de colo de útero, né? intestino preso, dependendo. Então, assim, uh, quando o segundo chakra está em desequilíbrio, uh, uma série de, de emoções e comportamentos desequilibrados vem agregados a isso, aplicados, projetados naqueles itens, naqueles aspectos humanos que o segundo chakra está relacionado, que eu falei, a harmonia, amor à vida, prazer à vida. Então, pensa em tudo aquilo que eu falei quando o segundo chakra está equilibrado. Né? Se ele desequilibra, você é a pessoa que é chata, tá sempre reclamando, tá sempre borocochô, tá sempre para baixo. Sabe aquele filme No Limite da Razão, com a Bridget Jones, No Limite da Razão, o nome do personagem, é isso, né? Bridget Jones. Que ela fica chorosa, pega lá um pote de sorvete, comendo, chorando no sofá, vendo um filme romântico. É aquela pessoa que nada tá bom, tudo tá ruim, só reclama, tá sempre desolada. É, o marido brigou, tá sempre brigando, nunca tem namorado, nunca nada tá bom. Então aquela pessoa que tá sempre para baixo, aquela pessoa poliqueixosa reclamando que ninguém quer estar tá perto. E daí, além de dificuldades relacionamentos, né, com os cônjuges, parentes, amigos, tem a questão da gente se autopodar. Porque o segundo chakra está relacionado com relacionamento, porém da forma como eu também me relaciono comigo mesmo. Então, quando eu tô com o segundo chakra desequilibrado, me falta aceitação, eu tenho carência eu tenho uma angústia eu tenho baixa autoestima me falta poder pessoal eu tô sempre ali projetando no outro quando eu tiver um relacionamento bom você feliz quando eu tiver um trabalho equilibrado você feliz quando minha família parar de brigar você feliz e daí você tá sempre olhando para fora você tá, nunca tá querendo trabalhar com você, você tá sempre procurando fora uma razão para você também enquanto que a saída ela é para dentro né a saída não é ela é para fora você pode pesquisar o que for você pode estar tá olhando o que for lá fora quero isso te pegar isso deixa eu pegar aquilo tentar aquilo né desenvolver uma promiscuidade ficar bebendo demais projetar na comida né pessoas com acúmulo de gordura na região do quadril pode ver é uma pessoa que ela tem um pouco de problema de autoestima sim, isso mas se ela tá gorda lógico que ela vai estar tá para baixo mas quem que veio primeiro o ovo ou a galinha será que a pessoa por estar baixo não acumulou gordura e não o contrário ela acumulou gordura para depois estar baixo porque isso é um processo que a gente vai reparando, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente está com o segundo chakra desequilibrado, o corpo responde. Nosso emocional, nosso mental, sempre que tem algum desequilíbrio nesses campos sutis nossos, o nosso corpo vai reverberar aquilo. E se o segundo chakra está relacionado com as nossas gônadas, com os nossos órgãos sexuais, nossos, uh, nosso sistema reprodutor, é lógico que emoções, sentimentos relacionados ao segundo chakra em desequilíbrio vão reverberar na forma de doença no meu corpo físico, na região do segundo chakra. Então a gente pode citar deficiências no sistema linfático, que o sistema linfático ele vai, ele abrange, ele limpa, ele se relaciona né, com outros órgãos, outros sistemas e departamentos do corpo. Então se eu tô com problema de me relacionar lá fora, é lógico que o meu corpo vai estar tá com problema de se relacionar consigo mesmo, então o sistema linfático tem essa deficiência. Falta de orgasmo, porque eu não consigo aproveitar da vida o que é real, não consigo ter prazer na vida né? lá fora, não consigo ter prazer comigo mesmo, é lógico que isso vai se manifestar na forma de falta de orgasmo, que é a falta do prazer físico. Incapacidade de ereção, problema de ereção nos homens, ejaculação precoce, e aquela vontade que ele resolver tudo logo, tanto é que dá um... Uma rapidinha ali, rapidinho, e daí o homem não consegue sentir o prazer dele. Descontroles no fluxo menstrual para as mulheres, acúmulo de gordura na, na região do quadril, por quê? A gordura ela é um isolante elétrico, né? É um isolante, é uma barreira, como ela, só, ela funcionasse como se fosse uma barreira. Se eu estou entendendo que a sociedade, a comunidade lá fora está tudo me fazendo mal, então meu corpo vai se manifestar para que na região daquilo que tem a ver né, com a minha vida em sociedade, ou seja, o meu quadril, porque está relacionado ao meu segundo chakra, está nessa faixa aqui, então ali vai começar a acumular gordura para gerar uma barreira entre o eu e o outro, entre o interno meu e o lá fora, entendeu? Então quando a gente tem segundo chakra desequilibrado, a gente tem acúmulo de gordura, por quê? Porque é uma medida do corpo se proteger da sociedade lá fora. Faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários, tá? Lembra sempre de comentar para a gente entender se você está gostando ou não, se está indo num, numa direção que está agregando valor para você. O que mais? Cisto nos ovários, endometriose, ovário policístico, é, infertilidade, tudo isso são decorrências de segundos chakras desequilibrados, tá? Então, se você se conectou de alguma maneira, né, com isso que eu falei, de estar tá com carência afetiva, estar tá com dificuldade de relacionamento muito acentuado, estar tá com muita dificuldade em, em gerir uma vida, né, de ter uma gestação permanente ali e que conclua estar tá com dificuldade de engravidar, você é um casal, você é um homem que está com ejaculação precoce, é, disfunção erétil, se você conhece alguém assim, pode né, suspeitar que tem alguma dificuldade, algum desequilíbrio do segundo chakra com essa pessoa, tá bom? E daí, é lógico que eu não vou apenas falar da dificuldade, como também eu vou trazer uma solução que vai ajudar a equilibrar esse segundo chakra desequilibrado. É lógico que sempre que a gente está com uma dificuldade no no corpo mental, no corpo emocional e até no espiritual, a gente precisa de uma saída que venha nos ajudar né, de uma forma equilibrada, porque eu posso até tomar um comprimidinho ali para corrigir a disfunção elétrica, eu posso até tomar um anticoncepcional para regular meus hormônios ali se eu sou uma menina e tenho ovários. Então assim, eu preciso ter a noção de que esses remédios, eles vão atuar no físico, mas eles não vão ter profundidade para atuar no emocional, mental ou no espiritual, se é ali que está sendo né, a causa dos meus desequilíbrios. Eu preciso de algo que vai ali nessa verdadeira causa para equilibrar, para injetar energia ou tirar o excesso daquilo que precisa sair para eu ter o equilíbrio do segundo chakra, e isso a gente vai conseguir através das nossas amigas plantas. Então, quando a gente utiliza a fita né, da, da maneira correta, seguindo o método direitinho, a gente consegue equilibrar não só o segundo, como todos os chakras, né, uh, para a gente ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, feliz e próspera, e viver a nossa vida em plenitude, sem doença, sem endometriose, sem ejaculação precoce, sem dificuldade de orgasmo, então tudo isso a gente consegue atingir através das nossas amigas plantas, tá bem? E daí a planta cujo, cuja energia vai nos ajudar hoje né, a corrigir desequilíbrios do segundo chakra é o sabugueiro. Então o sabugueiro é uma planta que ela é física do segundo chakra, então ela atua no corpo físico para reequilibrar a nossa energia, né? o sabugueiro está aqui, tá a folha dele desidratada, tá Nath? Focar aqui, bem cheirosinho. Então o sabugueiro, o né, que, que ele faz? Ele ajuda a gente a entender o que está que fazendo de errado em qualquer tipo de relacionamento, aumenta a espontaneidade dos nossos sentimentos, estimula a vontade de fazer amizades e cultivar os amigos a sociabilidade e a criação de bons ciclos de amizade, Por quê? muitas das vezes quando a gente está com dificuldade de se relacionar, está com um emocional desequilibrado, a gente nem só, a gente não apenas não quer saber de nós, como também a gente se afasta, né, das pessoas, afasta de mim aquilo que está me fazendo mal, ou então se a gente está vibrando baixo, a gente só atrai pessoas, né, que estão nessa mesma vibração do mal que eu estou sentindo comigo mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que tá estou me, senti me sentindo carente, eu, tô, se eu sou uma pessoa com baixa autoestima, e eu baixo ali um aplicativo no celular de relacionamento, né, eu vou atrair pessoas na mesma sintonia que eu. Então, eu vou atrair pessoas carentes, vou atrair pessoas com, com baixa autoestima, e daí a miséria dela vai alimentar a minha, a minha miséria vai alimentar a vida dela. Por isso que pessoas que ficam pulando de relacionamento em relacionamento, ela nunca está feliz, ela nunca está completa. Lembra que eu falei que a pessoa fica procurando lá fora, Aquilo que vai completar ela. Ah, encontrei a pessoa. Essa pessoa vai me fazer a feliz da vida. Ah, encontrei esse rapaz aqui. Essa pessoa vai, vai me completar. Esse é o meu feliz para sempre. Ah, esse marido meu que eu encontrei agora, esse namorado do bailão, é ele que vai me salvar? É ele que vai me completar? É ele que está faltando na minha metade da laranja? Não, gente. Afasta isso, tá? A gente é laranja completa. Porque a gente precisa de outra laranja para dar um, uma laranjada, um suco de laranja bem completo bem gostoso. A gente nunca é o copo vazio, a gente nunca é o, é o copo meio cheio que a outra pessoa vai vir completar, não, a gente é o copo cheio, e daí a gente precisa de outro copo cheio do nosso lado, nunca aceite menos daquilo que você merece, tá, puxãozinho de orelha para quem faz isso, e daí se isso já acontece com você ou com alguém que, que você convive, né, se você conhece alguém assim, o sabugueiro ajuda nisso, por quê? Ele ajuda a gente a harmonizar os nossos relacionamentos, ajuda a gente a atrair as pessoas certas e afastar as pessoas erradas, então através dos nossos uh, desequilíbrios emocionais, acaba que a gente atrai pessoas com os mesmos desequilíbrios. Para quê? Para que a gente perceba, né, que, ué, a Nath que tá aqui, ela tá reclamando da mãe dela, que a mãe dela não faz as vontades, que a mãe dela maltrata ela, e daí ela tá fazendo a mesma coisa comigo? Ah, será que não é por isso que eu tô fazendo isso com a minha mãe? Nossa, eu tô me vendo na Nath, nossa, a Nath sou eu. Ou, o Gabi, sou eu. Tá vendo aquela pessoa que só reclama? Tá sempre de mal com a vida, tá sempre deprimida, não quero nem estar tá perto, porque eu tô, ela tá sempre reclamando para mim? Nossa, mas eu tô fazendo essa mesma coisa lá na faculdade? Eu faço isso com a mesma pessoa aqui, minha prima, que vem conversar aqui em casa comigo, eu tô sempre reclamando. A gente atrai essas pessoas como um mecanismo da gente se reconhecer nelas. E daí, a partir do momento que eu me reconheci, eu quero trabalhar, não quero ser essa pessoa chata, eu consigo usar. O nosso amigo sabugueiro, para a gente trabalhar essa energia, tá bom? Então a maneira que eu vou ensinar você a usar o sabugueiro para transmutar essa energia é na forma de sachê. Então aqui eu tenho um sachê pronto, eu vou deixar a Nath focar aqui. Tá pegando aqui, Nath? Aqui? Aqui? Aqui? Não? Então esse aqui é um sachê, eu vou colocar aqui para ver se dá para focar, melhor assim. Então esse aqui é um sachê, a Nath tá mostrando. Aqui dentro, nessa trouxinha que parece um ovinho de Páscoa, aqui tem sabugueiro. Aqui tem planta, tanto é que tá espetadinho aqui. Esse cabelinho aqui você pode cortar, esse chapeuzinho, você pode cortar ele depois, eu vou mostrar como é que fica. Mas é isso que a gente vai fazer. Para a gente usar o sabugueiro, a Renate vai focar aqui no centro, né, Renate? O que, que você vai fazer? Você vai pegar uma amostra da planta, ó, essa folha aqui é quase do tamanho do tecido, não precisa ser tão grande assim, tá? Na fiturina energética, mais planta não quer dizer resultado mais rápido. Você pode pegar só um pedacinho, vou colocar maior aqui, não precisa disso aqui tudo, né? Pra, só para facilitar na gravação, vou cortar na metade para ficar fácil de dobrar, fechar o sachê. Fechar sachê, fechar sachê, fechar sachê. Não dá trava nenhuma. Então, coloquei aqui. O que a gente vai fazer? Vai fazer sete vezes isso aqui. A planta, você tá vendo que tá aqui dentro. Vou centralizar ela. Essa extremidade aqui, tá, tá dando para ver? Essa daqui. Com essa daqui eu vou unir. Depois eu vou unir essa daqui com essa daqui também. Vai virar um, uma trouxinha. Tipo um ovinho de Páscoa mesmo, então aqui, virou um triangulinho, sanduichinho, a metade de um pão de forma, mais ou menos. Essa ponta, eu gosto de virar para frente, a outra, vou virar para trás. Aqui eu virei para frente, eu viro para frente de novo, e aqui eu virei para trás, eu vou virar para trás de novo. E daí eu preciso fechar isso aqui, senão vai abrir, né? O que, que eu faço? Eu vou segurar aqui, virar. Então tá aqui a planta que antes estava no meu dedo tá aqui em cima agora e eu vou usar esse barbantezinho essa liguinha que eu conheço é elástico de silicone liguinha lá no Goiás então é elástico de silicone que cabeleireiro usa para fazer é, penteado então tá vendo vou passar aqui cruzei passa por cima cruza passa por cima cruza passa por cima cruza passa por cima até que você sentir que ficou bem firme Eu tenho um toquezinho Que eu dou uma sacudidinha assim E tá pronto, ó o sachê Aqui tem sabugueiro, aqui tem um cabelinho Que você pode cortar ou não, eu vou cortar pra você ver Que fica bonito Corta acima da borrachinha, tá? Se você cortar abaixo, o sachê vai abrir Ó, então tá lá Tesoura de costureira Tá aqui. O que você faz? Sete vezes isso aqui. Você vai fazer sete vezes esse sachê. Você vai usar um por dia. Vou fazer mais um. Você vai usar um por dia. Agora eu vou fazer amarelo. Você vai usar um por dia e vai sempre trocar. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou conversando com você. Só não vou te olhar porque eu estou olhando fazer sachê. Então, você vai sempre fazer um por dia. E a cada dia você vai trocar o seu sachê. Então, vamos supor que hoje você colocou às 14 horas. O primeiro, você vai fazer sete. Amanhã, às 14 horas, você joga o que você pegou ontem, hoje no caso, né? E joga fora e pega um novo. Aí depois de amanhã, você joga o segundo fora e pega um novo. Aí depois você faz a mesma coisa no terceiro dia, no quarto, no quinto, até completar os sete dias. E daí, quando você completar o sétimo dia, você reavalia. Eu preciso de sabugueiro, ainda tem pessoas tóxicas, tem amigos falsos perto de mim. Primeiro porque se é amigo não era para ser falso, se é falso então não é amigo, né? Esse aqui eu vou deixar com cabelinho. Então, ó, tá lá. Um ovinho de páscoa de sabugueiro, tá aqui. Tá? Então, deixa eu focar aqui. Então, você vai fazer sete sachês. Então, um eu cortei, outro não, você... Não vai diferenciar, né? Não vai fazer diferença se você cortar o cabelinho dele ou não. Então você vai fazer sete, vai usar durante sete dias. A cada dia você troca e pode descartar em lixo comum, tá bom? Ah, mas e daí? Só o sabugueiro vai ajudar? Vai. Porque você vai fazer isso, você precisa energizar. Lembra que o sabugueiro pode ser bom para fitoterapia disso, faz crescer a mão, faz evitar calvície, faz nunca mais ter cabelo branco, estou inventando, mas ele também ajuda a ter bons relacionamentos. Ele ajuda a equilibrar, né? estimular a vontade de fazer amizades, cultivar, fazer amigos novos, amigos bons. O que, que eu preciso? Eu preciso despertar esse poder dele. Então eu vou aplicar o verde prata no sabugueiro. Do centro da testa vai uma, um fecho de luz prata para o sachê. Volta a luz prata, do centro do coração vai uma verde. Volta verde vai o prata. Aí eu vou oscilar. Verde, prata, verde, prata, verde, prata. Esfrega as mãos, fica imaginando verde prata. Você pode apenas intencionar para que aconteça, pode imaginar isso, pode se visualizar fazendo isso. E depois você vai usar. Você faz, usa, mas lembra que o sabugueiro sozinho, ele não tem a capacidade de mudar todos os problemas da sua vida. Só que é uma planta sozinha que tem essa energia. Para você ter esses efeitos completos, né? para você ter os efeitos culminados do, do sabugueiro na sua vida e ter um efeito ainda mais assertivo, você precisa aplicar o método da fita energética. Por isso, eu quero te dar a orientação de você comprar esse livro numa condição especial, né? o livro da fita energética, edição de 15 anos, numa condição especial que vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso aqui foi o que eu estudei para hoje ser professor de fita. Então, se hoje eu sei o que eu sei sobre fita energética, eu comecei estudando o livro da fita, nem era esse daqui ainda, Tá dando reflexo, ó. ó. Pelinho, ó. reflexo, sem reflexo, reflexo, sem reflexo. Então você pode estudar fito com o livro para montar composto que você quiser. Atrair o amor da sua vida, ter mais prosperidade, ter mais boa memória, ter uma memória melhor, abrir os caminhos, abrir os trabalhos, harmonia em casa, harmonia na vida, encontrar um trabalho, encontrar o que você quiser. Se conectar com você mesmo, ter, despertar seus dons ocultos, ter mais criatividade, você pode usar a energética para tudo e esse livro ele vai te ajudar. O link está aqui na descrição, você pode encontrar tudo aquilo que você precisa aqui abaixo do vídeo. Faz o sachê de sabugueiro e depois você me conta se funcionou ou não. beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!